Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu uso, nobre meus amigos Vamos para mais um vídeo de God of War Ragnarok nesse canal delicioso Sim rapaz, com mais uma dica aí, muito legal, muito insana pra vocês Vocês se lembram aí do ataque bigorna de Ivaldi, aquele ataque único pesado Que nós utilizamos bastante lá no God of War 2018 Pois é rapaz, ele está de volta no God of War Ragnarok E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês onde vocês conseguem esse ataque único que Pra mim é um dos meus favoritos e é o que eu mais utilizei no jogo anterior e eu fiquei muito feliz que eles colocaram novamente no Ragnarok. Então se você já tá curioso, deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos é uma do YouTube, se vocês não ativarem vocês não recebem os nossos vídeos e por favor meus amigos confiram também o nosso site que para pra poder ficar por dentro ali das notícias de games, críticas de filmes e principalmente análises dos jogos também que nós postamos por lá e também nas nossas lives. Que nós estamos fazendo aí a história completa do God of War Ragnarok jogando na dificuldade. Quero é God of War. Então contamos aí com a presença de vocês, estamos quase que na metade do jogo e ter você lá conosco será uma honra muito grande para nós, beleza, meus amigos? Então, vamos lá, pessoal. Para poder pegar o ataque rúnico Bigorna de Valde, primeiro nós precisamos ir até Midgard, exatamente nessa região do mapa que tá aparecendo aí na tela agora para vocês, no posto avançado abandonado. Chegando lá, ao explorar um pouquinho, a gente vai ver uma espécie de caverna onde na entrada Veremos um símbolo que remete a Sigurd Vocês lembram da Valkyria Que nós enfrentamos lá no God of War 2018 A Rainha Valkyria? Pois é, aquela complicada mesmo lá Quando a gente detona todas as outras Aí no final vem essa É uma missão específica dela Quando a gente chega ali a gente vê aquele emblema O Mimir vai reconhecer essa pintura E logo depois uma missão secundária da personagem Vai ser ativada Se liga Não vai acreditar, Mimir Esse brazão é de Fiordurno você disse Víotor Luna. É daí que a Sigrun era. Outro engaste. Logo depois de ativada a missão, meus amigos, basta seguirmos aí todo o caminho para além dessa caverna que nós acessamos. Daí a gente vai resolver alguns puzzles ali para a gente poder continuar o nosso caminho. Teremos alguns inimigos também aí no meio e em um ponto específico, tá? Basta observar bem ali para a gente não perder esse ponto. E aí que nós iremos encontrar um baú lendário que terá o famoso ataque único, pesado no caso, né? Bigorna de Ivaldi para o nosso querido Machado Leviatã. Talvez essas runas contenham um pouco da história desse lugar. E é como eu disse lá no início do vídeo, caras, eu não sei pra vocês, mas ele é o meu favorito, sabe? Assim que eu peguei ele no God of War Ragnarok, eu passei a usar ele até o fim. No God of War 2018, assim que a gente pega ele também, é um dos que eu mais utilizei e tal. Então é nesse ponto aqui que vocês conseguem pegar esse ataque único no novo jogo. E as propriedades dele, pessoal, continuam as mesmas no Ragnarok, onde a gente causa uma boa quantidade de dano, principalmente quando a gente upa ele até o máximo, né? Além dos efeitos de congelamento e, é claro, quando a gente aperta... Aperta o R2, né? A gente efetua o ataque único. No final dele, a gente aperta o R2 mais uma vez. O Kratos ele dá uma puxada no machado depois de cravar ele no chão, que causa um pouco mais de dano e também um efeito de congelamento maior nos inimigos. Olha só. Muito foda, né, cara? Vai dizer que não E é isso aí, meus amigos Esse é o local onde nós pegamos O famigerado ataque único Pesado pro nosso machado Leviathan Bigorna de Ivaldi, um clássico aí Do God of War 2018, muito foda Muito da hora, eu fiquei feliz, como eu disse De ter encontrado ele aqui, porque eu usei ele bastante Depois no God of War Ragnarok Espero que vocês tenham curtido aí essa dicasinha, meus amigos Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês já encontraram Esse ataque, se vocês já estão utilizando Se vocês gostam dele ou se vocês preferem Outro, eu vou adorar ver os comentários de todos, e mais uma vez, pessoal, não se esqueçam de deixar aquele likezão aqui, se inscrever no canal, ficarem ligados aqui nas dicas também, que a gente vai trazer mais algumas ainda de God of War Ragnarok pra vocês, e fiquem atentos também às nossas lives novamente, pessoal, deixando esse lembrete aí, que acontecem praticamente todos os dias por volta de 19, 19h30 aí da noite, beleza? Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo aí, até mais, e fuemos meus amigos